Olá, eu sou a Maria do vlog Lava Boa Maria e hoje vou-vos mostrar o que é que eu como porque é estranho, é estranho mas faz sentido, porquê? Ao longo dos anos <risos> tenho tentado perder peso e nunca consigo eu ando no ginásio há 3 anos penso eu e desde esse ponto que eu estou a tentar perder peso e fazer massa gorda e não consigo mas no verão eu tentei contratar um nutricionista e um PT fizeram-me um plano, num mês perdi 3kg é estranho e é difícil e eu pelo menos tenho imensa dificuldade a perder peso e com este plano eu consegui perder 3kg num mês e eu hoje queria partilhar com vocês o que é que eu ando a comer e eu não deixei de comer, eu até comecei a comer mais às vezes durante o dia, coisa que eu não fazia e queria-vos mostrar tudo a primeira coisa que eu vos queria mostrar era a minha evolução, para vocês verem se vale a pena ou não ver este vídeo. Mas esta sou eu há um mês atrás e esta sou eu agora, neste momento. E dá para ver bastante diferenças e se nós virmos esta tabela que eu queria para vocês, porque vocês sabem que eu adoro estatísticas e analisar dados e coisas assim, a minha massa gorda diminuiu bastante e eu consegui chegar aos 20%, coisa que eu ando a tentar há 3 anos. Há 3 anos eu percebi-me que eu tinha uma porcentagem bastante grande de massa gorda. Na balança do meu, na verdade, 30%, que acho absurdo. Na minha dia 28%, que também não é muita diferença, mas é imenso na mesma. Ando desde aí a tentar reduzir e esse valor reduziu imenso com este plano, que eu fiquei muito, muito contente. E também, claro, o peso e o músculo aumentou ligeiramente, que foi ótimo. Por isso, uh, se vocês quiserem ver o que é que eu como, é só continuar a assistir. <risos> Ok, vamos fazer a primeira refeição do dia. A primeira refeição do dia são umas panquecas e uma peça de fruta e eu escolho sempre banana. Para fazer estas panquecas eu utilizo 100 gramas de claras e também 25 gramas de aveia instantânea. Esta mistura fica mesmo, mesmo, mesmo, mesmo muito líquida, mesmo, mesmo muito líquida, por isso eu não consigo fazer uma bolinha perfeita, linda, por isso não me julguem. Mas a panqueca sabe, não é mesmo, por isso não há problema, depois eu corto a banana em rodelinhas que eu gosto mais assim e por último o que eu faço é um café eu posso beber água, cafés e chás neste plano sem problema nenhum por isso eu decidi fazer um café tudo aguado, mesmo muito grande mas põe um bocadinho de canela e gosto mesmo muito, fica mesmo muito bom e eu neste momento estou em teletrabalho, este é o meu escritório do momento e o que acontecia quando eu estava a trabalhar era eu acordar um bocadinho mais cedo que o normal na altura, eu acordava mais ou menos às 7 h fazia estas panquecas são muito rápidas de fazer cortava a banana, comia tudo na cozinha e depois ia para o metro fazia a hora do metro, a hora da viagem fazia a -se segunda refeição e o almoço lá mas agora eu acordo um bocadinho mais tarde uh, que eu mereço porque estou sempre cheia de sono não? estou sempre muito cansada e durmo só mais um bocadinho e são quase 9 por isso eu estou a comer já aqui com os meus computadores ao lado Antes destes planos, eu nunca tinha comido panquecas ao pequeno almoço e faz-me um bocadinho de impressão, mas agora já estou habituada por isso. Vou começar a comer, vou trabalhar e já falamos para a segunda refeição. Ok, eu vou ser super sincera, comer isto faz-me muita impressão, porque no primeiro plano eu comia um pãozinho com queijo fresco e uma maçada é e sabia-me bem, só que ovos, não, sei não é mau, mas eu sou muito preguiçosa, também posso ser por isso. Outra coisa que pode estar a acontecer é que eu já me habituei a estes planos, porque nos primeiros dias que comecei o plano, estava sempre cheio de fome. Isto não é mau, mas eu sinto que não preciso, não tenho assim tanta fome, ou fome, para precisar de comer isto, mas pronto, é o plano, temos que seguir o plano. <risos> Quando eu estava a trabalhar, sem ter entrado a trabalho, eu fazia isto primeiro, ou no outro plano, levava um pãozinho e levava queijo fresco e colocava lá no frigorífico e depois Fazia o meu pão no lanche da, da manhã e pronto, também é fazível. Vocês só, precisam, só vão comer isto um bocadinho mais frio, mas isto também arrefece é tão rápido que não faz grande diferença. No meu plano, diz para comer isto com uma peça de fruta, mas eu fazia isso no primeiro plano e fazia fiz isso durante algumas semanas, só que não tenho fome. Por isso vou deixar a minha peça de fruta para o almoço. Ou para a tarde ou para jantar, porque sinto que estou a forçar não vale a pena forçar, não. Água. Ah, sempre. A primeira coisa que eu vos quero mostrar é esta garrafa da Adidas e tive tantos problemas a tentar comprá-la porque sempre que eu colocava no carrinho passados os segundos ficava indisponível e isto aconteceu três vezes Para o meu almoço o que eu costumo fazer é sempre a mesma coisa um, por isso não se assustem, mas o que eu costumo fazer é só comer 100 gramas de frango e eu costumo grelhar o frango eu ontem acabei por fazer um bocadinho mais de frango por isso eu só vou aquecer hoje e vou fazer um bocadinho de arroz com um bocadinho de couve e são 100 gramas de arroz mais ou menos e esse vai ser o meu almoço, uma coisa mesmo muito simples a carne eu já tinha feito, por isso foi só aquecer o arroz eu acabei por fazer, mas muitas vezes faço a mais para depois ser só aquecer também e é só isso, o meu, o meu almoço é só isso e claro que eu vou acabar com o café e eu não me está a ser muito a fruta agora, mas eu vou comer certeza a fruta ao jantar porque ouvi dizer que a manga está bastante boa, por isso eu vou guardar para o jantar a minha fruta e é isso! É um almoço super simples e eu faço isto todos os dias, todos os almoços, mas isto é uma dieta e foi mudada por nutricionistas para perder peso, por isso eu sei que é um bocadinho extremo, mas resultou e, e eu só a perder peso e era mesmo isso que eu queria por isso e já foi um mês assim mas é, é fechado. esta é a minha refeição aos almoços sempre e é drástico <risos> mas funciona e eu não fico com fome por isso, não pensem que eu ando aqui cheia de fome porque não acontece Só fiquei com fome nos primeiros dias da dieta Mas acho que é completamente normal porque eu não estava habituada a comer tão pouco O que reduziu mais e o que eu senti que reduziu mais foi sem dúvida não comer sopa Porque eu comia sopa todos os dias e agora não como E também não como massas, que é uma coisa que eu adorava Eu não estava a contar que cortar sopa fosse assim uma coisa tão uh, importante, mas a verdade é que eu perdi peso e uma das razões deve ter sido mesmo essa. Já estou com um casaco quentinho porque a minha casa ah. é gelada. Uh, são cinco e qualquer coisa e um, vou lanchar. Já estou a ficar com um bocado de fome. O meu lanche é muito simples. É só 100 ml de leite e, e eu gosto de, de aquecê-lo e colocar um bocadinho de café porque eu adoro café, já devem ter reparado. E depois, quatro tortitas de arroz, tão simples quanto isso. mas não preciso de mais nada para me sentir bem e sem fome, por isso. E agora estou a ficar com um bocadinho de fome e é a altura ideal para ir fazer esse mini lanche e também é uma boa altura para parar um bocadinho trabalhar, descansar 5 minutos e depois continuar até às 6. Eu vou calcular o leite e não fiquem com pena de mim, mas temos que comprar leite. Eu só tenho leite daqueles pequeninos. Neste momento eu tenho assim este leite porque ainda não fui comprar mais. Isto é um mal trabalhar em casa porque eu antes, antes de chegar ao trabalho passava na lojinha e comprava o que precisava. E agora é um bocadinho mais difícil. Temos que fazer a encomenda para o junto, que vai ser hoje. Vou encomendar hoje. Estes mini leitinhos eu comprei para levar para o escritório, porque dava-me mais jeito, mas depois apercebi-me que levar um litro não era assim tão apentado. Principalmente, oh, principalmente porque eu dividia com um colega o meu trabalho, por isso eu acabava por dar certinho o litro para a semana toda, que era ótimo. Vou para aquecer. alguma coisa, mas depois é que vai me esquecer com a pessoa a tocar a campainha. mas... Ah, uma coisa que eu vos queria dizer é que com este tipo de dieta, principalmente uma dieta tão rígida como esta, não há muito que eu precise de comprar. Estavas a dizer que tinha que fazer compras, mas a verdade é que preciso de ter frango, arroz basmati ou integral, fruta, algum tipo de fruta, claras, ovos nem sempre, porque às vezes não tenho fome, mas à noite supostamente deveria comer um iogurte e gelatina, por isso é uma lista bastante pequena em comparação com tudo que as pessoas costumam comprar para casa, o que de certa forma faz com que não seja uma dieta cara, é uma dieta bastante acessível, só que lá está, pouca gente consegue fazer por ser tão rígida, é uma dieta que vocês têm que estar mesmo motivados para não falhar nenhum dia porque é frango, arroz, frango, arroz, frango, arroz, frango, arroz e depois à noite eu já vos vou mostrar, não é quando for jantar, mas é peixe com legumes e é sempre isso, sempre, sempre, sempre, sempre essa rotina e para muita gente pode não ser muito fácil e pode ser uma boa fonte para matar a motivação é uma dieta que funciona, vocês estão a ver por mim que funciona, é um bocado pouco flexível, isso tenho que dizer que é. Eu já tinha reduzido imensas coisas na minha alimentação e nunca percebi que uh, a sopa podia estar a ser a encher -se, ou mesmo uma, um dos fatores para eu estar a engordar e em conseguir emagrecer. Há coisas que vocês vão perceber, se vocês forem um nutricionista, que há coisas que vocês podem pensar que estão a fazer bem, porque eu sempre comi legumes e sempre gostei muito de peixe, mas claramente que havia coisas que não estava a fazer tão bem. Foi uma boa forma de eu perceber que estava a fazer coisas mal. E foi fazendo um plano no nutricionista, por isso agora vou lançar. Estou cheio de fome. Ok, o meu jantar é bastante simples e como vocês estão a imaginar é sempre assim todos os dias. E o que eu tenho que comer é só uma posta média de peixe e depois uh, 200 gramas de brócolis. E eu a maior parte das vezes não tenho 200 gramas de brócolis ou não quero comer 200 gramas de brócolis o que eu faço é comer alguns legumes eu adoro legumes, por isso não me faz diferença absolutamente nenhuma uh, comer isso em vez de arroz ou massa ou batatas por exemplo então, é um jantar bastante simples e neste jantar deixei a fruta para o fim porque eu adoro manga e se eu conseguir terminar o dia com manga já fico muito, muito, muito, muito feliz em relação à minha ceia o que está programado no meu plano é comer o iogurte magro e comer uh, um bocadinho de gelatina só que eu não eu chego a este ponto da noite e não tenho tanta fome e eu como ao 20 gramas de frutos secos ou como um iogurte porque não sinto necessidade de comer tanto pelo menos nesta etapa porque quando eu comecei eu sentia muita muita fome então eu ficava ansiosa para comer o iogurte, para que chegasse as horas para comer o iogurte e chegava a essa hora mesmo, mesmo faminta, mesmo cheia de fome isso foi nos primeiros dias, no máximo uma semana, uma semana e meia e eu sentia-me assim com muita, muita fome, mas depois a fome começou a desaparecer e eu agora não tenho assim tanta necessidade de comer, mas se tiver eu como então um iogurte ou os frutos secos porque acho que me sacia bastante bem. Também não gosto de comer muito porque depois vou para a cama e depois sinto-me mal, cheia e não gosto de ter essa sensação. De resto é só beber água o mais possível, eu sou a pior nisto e estou a tentar mudar, mas sempre que eu preciso de água, preciso de beber água, eu tento fazer um chá porque eu sinto que é muito mais fácil para mim beber água desta forma. Também comprei aquela garrafa de Adidas que eu vos mostrei no último vídeo de propósito para isso, para ter sempre ao meu lado para beber. Não bebo tanto como diz no plano. No plano diz 4 litros por dia, que acho que é muito, muito, muita, muita água, principalmente para quem bebe pouca, mas estou a tentar fazer pelo menos 1 a 2 litros por dia. Esse é o mínimo que eu tento fazer, porque sei que é muito importante a água, mas quando está assim frio, não, não tenho vontade beber água não sei porquê mas pronto é isso. <risos> ok, como vocês viram não é propriamente um plano muito flexível e eu tenho que comer sempre a mesma coisa todos os dias e tenho apenas um dia melhor uma refeição para comer o que eu quero e eu sei que para muita gente isto não é muito fácil ter a motivação para comer sempre a mesma coisa todos os dias e eu percebo completamente. Só vos quero avisar que esta dieta foi feita para mim, ou seja, para a minha altura, para a minha idade, para o meu peso e para o que eu quero fazer, que é perder peso, mas eu sei que há muita gente que quer perder, ganhar, manter e esse plano de certeza que não é o ideal para qualquer um dos vossos objetivos por isso eu aconselho vos mesmo a fazer um plano com um nutricionista ou pelo menos pesquisar melhor sobre isto, ver quantas calorias tenho que comer e fazer todos os cálculos necessários eu sinto que foi muito importante para mim fazer este plano porque eu estava a sentir a necessidade de perder peso para me sentir minimamente bem comigo mesma não me perguntei porquê, mas só o facto de conseguir vestir a roupa que eu quero e sentir-me bem em tudo com isto já, já valeu a pena completamente ter passado por este arroz e frango Todos os dias. digam nos comentários o que é que vocês estão a passar neste momento. Se vocês querem perder peso, manter, ganhar. Porque pessoas que querem aumentar o peso e, e para isso têm que aumentar as calorias ingeridas. E pessoas que querem perder peso e ter que reduzir coisas que gostam. Eu sei que não é fácil. Por isso comentem e vamos ajudar a manter a motivação uns com os outros. Até podemos criar um grupo para falar uns com os outros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo um bocadinho diferente. E vemos nos no próximo vídeo. Eu estou a pensar em fazer o vlog, mas como sempre, só que não sei se vocês querem, por isso digam nos, nos comentários se vocês querem o vlog, mas embora eu saiba que não tenho tempo, digam-me se vocês querem nos comentários, que assim ainda tenho algum tempo para me preparar para esse desafio horrível.